estão a achar estranho, um carro diferente no meu canal, um super carro, um puto novo... O é que como é que se passou aqui? Este puto xerila agarrou no Cota, não é Cota, mas a gente vai tratar a Cota que é mais, mais velho que nós, pode ser o Cota, olha, vamos ali filmar o carro, e o homem vai filmar o carro, isto é o que, é, é, umas fotos e tal, quando, de, quando deu por ele, era filmar o carro para o YouTube, é claro, por um profissional, claro que dá um terrível. E o homem já ficou até, mas o que é isto? que não isto? ir para o YouTube. Nem para o Liude. Né, né, nem para o <risos> E o que é que aqui o jovem disse? Não, não, não vais tu, ah, mas eu tenho que ir. Claro que sim. Vou a autorizada, há um cheirinho. aí a espécie um canguru! Pode ir passando, pode ir passando. Ah. E a velocidade que ele está. É um avião! É um avião! A gente só, só se apercebe da velocidade se olharmos para aqui. Se se <risos> Mm hmm.